Bom dia. Hi, everybody. Bom dia. Can you hear me? Let me? Acho que já temos um coro aqui. Quase todos presentes. Mariana, você, você me escuta? Acho que podemos iniciar. Já. Mariana, Mariana, você Mariana, me escuta? Você Sim e agora ainda Ótimo. Eu vou dar início então aqui, tá bom? So, welcome everybody who is following us in this session here in present at the IGF in Ethiopia and also online. Uh, this is the launch of the Regional Report on Policies and Freedoms in the Use of Encryption in Latin America led by the Brazilian organization IPREC and also with support by Derechos Digitales and other partners. Uh, in order for us to start, I'll give room to Mariana Canto from IPREC who, is, who will be moderating the session for us today. Thank you. Thank you, Jamila. And good morning, good afternoon, good evening to everyone. It's a pleasure to be here and presenting this work that has been, uh, for the last couple of months we've been working on this report in order to present a very brief panorama of what's going on in Latin America in relation to encryption and policies and everything i'm doing my introduction in english but the session is going to be mainly run in spanish and portuguese so we are uh, going to be open to what as whatever the language the the speakers choose to and feel more comfortable to use and yeah so now i'm going to change to portuguese bem-vindo a todos e a todas. muito obrigado por estarem aqui e agradeço mais uma vez aos nossos palestrantes e relatores, porque é uma hora uma hora bastante ingrata agora na América Latina, muito cedo, e enfim, a gente aprecia muito vocês terem, é, poder estar aqui. Esse relatório, como eu disse mais uma vez, é uma breve, um breve panorama sobre a situação da criptografia na América Latina e também dos direitos digitais e direitos civis relacionados a essa tecnologia. E, e como uma breve, como temos pouquíssimo tempo, eu já vou dar uma, uma enfim, a palavra aos meus companheiros aqui, companheiras. E aqui eu já aproveito para também apresentar todos os nossos relatores. A gente tem aqui com a gente Lucas Domingos Rubio, que é o autor do relatório da Argentina e membro do Conselho Nacional de Investigação Científica e Técnica, o CONICETI, e do Centro de Documentação, de Documentação e Investigação da Cultura de, de Culturas de Esquerda, que é o CEDINSE. Também temos conosco o professor Paulo Renat, um dos autores do relatório do Brasil, e pesquisador do Instituto de Referência Internet de Sociedade, o IRIS. A Marion Briane, Briancesco, representante do IPANDETEC, que foi o grupo responsável pela produção do relatório da América Central. Também temos Luísa Cioli, um dos autores do relatório do Chile, representante do grupo Jets e também temos Alejandro Moreno Baqueiro, autor do relator da Colômbia e também Romulo Chacín Gonzalez, que é o relator do relator da Venezuela. Então a gente vai seguir uma ordem alfabética de países. Eu já aproveito para convidar o primeiro autor, Lucas Domingues Rubius, a falar sobre o relator da Argentina. Deixa eu só ver se ele conseguiu se conectar. Aparentemente ainda não. Então, a gente já pode passar a palavra para o próximo relator, só para a gente não perder tempo. Vamos para o relatório do Brasil, então. Renato, passa a palavra. Então, um ótimo dia. É, Mariana, perdão pela... Bora. você poderia me confirmar se eu consigo fazer uma apresentação? Conseguiu, quer desculpa, tá um eco. Apresentar a É só você compartilhar a tela aqui, se você quiser. Renan, deixa eu só te interromper um minuto. Uh, may I ask you, the tech advisors, to please raise a bit uh, his sound, because it's very low. Thank okay. you very much. Lembrando que cada autor tem cinco minutos de apresentação, então eu peço para vocês respeitarem o tempo. Estava uhum. na esperança de que eu fosse ter mais um tempo. Tá Como o eu... Ferdão me a memória, já começo a minha fala. Eu sou integrante do... Vou falar então pelo relatório, né? políticas públicas e mobilizações sociais uh, sobre criptografia vazio. Então, quero... Uh... Primeiramente, cumprimentar né, as pessoas do Juan Carlos, da Mariana, do Michel Roberto, e as pessoas que acompanham essa, esse painel uh, no 17º IGF. Uh, esse relatório sobre o Brasil faz parte do relatório regional que está sendo organizado então, pelo IPREC. Uh, eu sou o Paulo Renato, pesquisador do Instituto de Referência à Internet e Sociedade e fazem parte da nossa equipe, na posição desse relatório sobre o Brasil, a Luísa Dutra, o Vitor Vieira e o Wilson Guilherme. Então, primeiramente, falamos sobre as ameaças no Brasil, né quais são as ameaças à cultura que a gente identificou. Então, primeiramente, a gente organizou em termos de âmbito público e âmbito privado, nesse... Apesar de um conjunto de previsões indiretas sobre proteção de dados e sigilo de comunicações, a maior ameaça é a ausência de qualquer obrigação legal específica, de modo que as empresas, provedores de serviços digitais, especialmente aplicações de internet, podem escolher se e como irão adotar medidas tecnológicas na proteção dos dados pessoais ou mesmo do sigilo do conteúdo das comunicações contra acessos não autorizados. Acrescentando-se, ainda como segundo elemento, a incapacidade prática de fiscalização por parte da nossa autoridade nacional de proteção de dados pessoais. Passando uh, para o âmbito público, a gente também organizou de acordo com dos poderes, né, o poder executivo, o poder legislativo e o poder uh, judiciário. E, e nessa perspectiva no poder executivo a gente identificou, além da ausência, né, de iniciativas de promoção ou defesa, como ações educacionais ou de capacitação ou mesmo de divulgação da importância da fotografia, uh, prevalece a violação cotidiana nas políticas públicas de segurança pública por meio de técnicas de investigação sem critérios mínimos previstos em lei de forma objetiva, o que banaliza diversas práticas inadequadas, desde a vulgar uh, criptoanálise de mangueira de borracha, em que a autoridade na rua impõe ao detentor do dispositivo a obrigação de liberar o aparelho sob ameaça de violência física, até os meios mais sofisticados de hacking governamental. No Poder Legislativo, Algumas propostas pretendem a provedores de serviços criptográficos ou provedores de serviços digitais a obrigação de monitoramento, de decifrar ou mesmo de custódia de chave, habitualmente sem garantias mínimas ou requisitos adequados, ou mesmo remédios efetivos para eventuais abusos ou excessos. A gente destaca três projetos de lei a reforma do nosso Código de Processo Penal, que traria a possibilidade de interceptação telemática, um projeto de lei 2418 de 2019, que altera o marco civil da internet, para inserir obrigação de monitoramento ativo pelos provedores de aplicações, e o projeto de lei 2630, de 2020, que exige a rastreabilidade de mensagens instantâneas, mesmo que protegidas por criptografia de ponta a ponta. E no Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar algumas ações de controle de constitucionalidade, pode vir a legitimar a queda da criptografia como método investigativo ou mesmo validar provas digitais produzidas em inquéritos policiais sem autorização judicial. Com então, Essas seriam as principais ameaças. Uma das descobertas que a gente destaca no relatório é um mosaico de iniciativas da sociedade civil que atua como a uh, nas numerosas ações judiciais referentes ao tema, as criptofestas né, e vários eventos descentralizados que têm sido realizados em muitos locais no Brasil, e a, a conformação de coalizões né, e a participação da sociedade civil em várias organizações brasileiras e uh, regionais na criação uh, então, de grupos em volta do tema. Então, a gente tem no âmbito da Coalizão de Direitos na Rede, uma cripto, uma, um, um mês dedicado ao tema, anualmente, chamado Cripto Agosto. A gente tem várias organizações brasileiras fazendo parte da Global Encryption Coalition e também a formação desse novo grupo, né, que é a, a Aliança Latino-Americana e Caribenha pela Defesa da Criptografia. E, finalmente, né, como descoberta em como, perdão, não é descoberto, é uma a ação prioritária que a gente aponta, seria justamente a, a necessidade de que uh, a, a sociedade civil se voltasse para atuação nas diversas frentes, uh, considerando a mudança de orientação no governo federal recém-eleito. Então, seria central e urgente que as organizações e sociedades civil se articulem para estimular, nos três poderes, a promoção de uma agenda positiva uh, para a proteção e defesa da criptografia forte, promovendo debates, eventos, seminários e audiências públicas. Então, pedindo desculpa pelas dificuldades técnicas, agradeço pelo tempo e fico à disposição para eventual contato. Obrigado, Mariana, me muito obrigada, Renan. A apresentação maravilhosa. E acho que seu, o relatório de vocês foi bastante, digamos, é, abrangente, eu diria. E muito, muito, muito, muito é, detalhado a respeito do, da situação brasileira, político, social, em relação à Então, a gente agradece mais uma vez a participação do Iris e o trabalho de vocês. Um grande parceiro do IPREC. É, então, a gente segue para o próximo país. Que a gente vai chamar o Ipandetec agora, que ficou responsável pela relatora da América Central, E acho que a Madriol não está presente aqui. Sim, muchísimas gracias. Muito buenos dias a toda Latinoamérica, porque a diferença horária é bastante marcada, é? e buenas tardes a quem nos está acompanhando aqui. Mi nombre es Mario Brenchesco, soy coordinadora de proyectos en la organización IPANDETEC Centroamérica, la cual trabaja en derechos humanos en el entorno digital en Centroamérica y en República Dominicana. Me permito hacer referencia a este informe trabajado por Li Hernández, que es la directora ejecutiva de la organización, y mi compañero Odias Zambrano, que es investigador asociado de IPANDETEC, y pues este enfoque, este informe enfoca su mirada en cuatro países en particular. Estos son El Salvador, Cuba, Nicaragua y Panamá y cada uno, ¿verdad?, con contextos muy diferentes a nivel político, sociopolítico y también a nivel de legislación que vamos a ir dando como un repaso en cada uno de ellos. Para iniciar con El Salvador, en este caso no existe una ley que regule la utilización del cifrado, sin embargo, en materia procesal y de telecomunicaciones, los operadores de telefonía están obligados a asegurar la decodificación de las comunicaciones de cualquier cliente. Aunque esta norma no es aplicable a los servicios de mensajería móviles globales, verdad, más populares como podría ser WhatsApp, Telegram, al no ser un servicio manejado y ofrecido por las compañías que operan en el país. En el caso de Cuba, que es bastante crítico también el contexto, en 2008 fue aprobada una resolución que prohibía expresamente la criptografía. Sin embargo, una reforma del 2011 y 2017 permite el uso de encriptado a través solamente de un permiso que recibe el proveedor de Internet. Esta medida claramente fue muy criticada por organismos internacionales y por la misma sociedad civil, pero el uso de plataformas como WhatsApp y Telegram son ampliamente utilizados por la ciudadanía en Cuba, aunque en 2020 Telegram estuvo bloqueada por al menos cinco semanas y en 2021 el gobierno presentó un decreto que incorpora multas a quienes utilicen encriptado sin la debida inscripción. Luego tenemos el caso de Nicaragua y Panamá, que no hay una regulación específica sobre el tema de encriptado, pero ambos países mantienen la privacidad de las comunicaciones a nivel constitucional. Para comentarles un poco el caso de Nicaragua, que nuevamente es un caso también bastante eh, sensible, acá en Nicaragua pueden in interceptarse comunicaciones de cualquier clase si cumple con ciertas características relativas al delito investigado y si cuenta con una orden judicial. A pesar de ello, se puede interceptar las comunicaciones aún sin la orden si después de las siguientes 24 horas lo solicita un juez. En Panamá, la norma penal permite la intercepción de las interceptación perdón, de comunicaciones con una resolución judicial motivada. Cabe destacar que de los cuatro países... Cuba y Nicaragua, ¿verdad? como les decía, el contexto político bastante sensible, son países cuestionados por tener gobiernos ilegítimos, mientras que el gobierno de El Salvador es considerado autoritario e irrespetuoso de garantías fundamentales. En estos países, por ejemplo, los periodistas y los activistas son los que hacen un uso extendido del cifrado para proteger a sus fuentes, sus investigaciones y en general su trabajo. Así que nosotros como organización de la sociedad civil, parte de nuestras principales recomendaciones en este contexto es que países como Cuba y El Salvador deben reformar sus leyes actuales o derogarlas para dar paso a nuevos textos legislativos con estándares de derechos humanos. Mas, igual forma, é necessária uma discussão ou atualização de leis que protejam os dados pessoais em la região. E, finalmente, que os governos devem fazer todo o possível para também difundir o encriptado para minorias étnicas e raciales, defensores de direitos humanos e periodistas. Muito obrigada. Muito obrigada, Marion. Eu acho que, enfim, foi fenomenal vocês terem feito um relatório com tantos países em tão pouco tempo. Então, agradeço mais uma vez todo o trabalho do Ipandetec e, enfim, com... parabenizo mais uma vez pelo relatório. É... Agora, eu gostaria de chamar os autores do relatório dos que, nesse caso, estão representados por Luísa Ciori. É, bom dia a todos. É, como foi muito bem apresentado, meu nome é e Aqui a gente vai falar um pouco do relatório do GUETS, que é o Grupo de Estudos em Tecnologia e Informação e Sociedade da Universidade de Fortaleza, no Brasil. Mas o objeto da nossa pesquisa é o, a questão da criptografia no âmbito do Chile. É, e uma das coisas que a gente entende como um, uma, um dos grandes pontos centrais do relatório sobre a criptografia analisada no país, é a, pro, a própria ameaça existente em torno do, da discussão legislativa no projeto de lei marco sobre segurança e infraestrutura crítica da informação no Chile. É, esse projeto de prevê profundas alterações em uma política nacional de cibersegurança de que já é implementada desde 2017, com repercussões sociais muito abruptas. É, inclusive o contexto chileno, ele traz uma ameaça, não só no contexto chileno, mas na América Latina como um todo, a partir da espionagem, de, na verdade, da vinda de, de, de software de espionagem a governos latino americanos E a própria é, discussão em torno do tema prevê a criação de uma agência nacional de cibersegurança para a repressão de crimes cibernéticos o que gera na realidade uma, um estado de um estado permanente de vigilâncias de vigilância digital o que vai contra na verdade a própria garantia da criptografia e um dos pontos centrais uma das, uma das principais críticas é a inexistência na verdade de uma expressa menção no texto sobre a criptografia Esse é talvez um dos principais focos de ameaça no país sobre a, o escopo sócio-legal da criptografia. Além disso, a gente também teve é, a própria, é, o próprio rechaço à Constituição chilena, que trazia em si um rol de direitos digitais, propriamente dito, como um sistema, uma ausência de proteção constitucional para a própria privacidade digital e, consequentemente, para a criptografia. A partir do relatório, a gente pôde também identificar, na realidade, uma complexa rede sócio-legal de debate sobre criptografia no contexto estileno. A própria noção da, de criptografia no Chile se destaca de outros países, justamente por essa rede complexa, inclusive formada por, por pela Aliança Latino-Americana de Criptografia, a SELEC, e outras organizações. É, a própria inclusão, na verdade, da privacidade digital e da produção de dados na, na, no projeto de constituição política do Chile, da nova constituição que foi rechaçada, na verdade, é, já demonstrou, na realidade, uma organização própria da sociedade civil para que se possa positivar é, e trazer consequências é, legais propriamente ditas, para o contexto chileno. Então, a gente teve essas, essas, esses pontos, na verdade, que foram bem é, destacados no contexto chileno. Agora, o que a gente na verdade acredita a partir do relatório é que nesse momento é necessário que haja, em verdade, um, uma necessidade de projetar o engajamento e o apoio populacional, porque a questão e a discussão legislativa para é, trazer segurança jurídica para o contexto da criptografia no contexto do Chile não se aparta na realidade do conhecimento populacional, é necessário que haja uma inclusão da população civil nesse contexto, a partir realmente de demandas por é, promoção seja ela virtual ou física, da população na discussão. E a partir disso, fortalecer realmente um sistema de negociações, fortalecer esse complexo que já existe, para que se possa garantir é, a criptografia no contexto chileno é, e resguardar, é, diante dessa ameaça, é, a, a privacidade digital e, pra, consequentemente, o livre desenvolvimento da personalidade os direitos civis, os direitos fundamentais de âmbito digitais naquele país. É, desde já, esse é um dos principais pontos que a gente incluiu sobre o nosso relatório, mas agradeço e passo a palavra mais uma vez à Mariana. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez por um trabalho é muito difícil a gente estudar um outro país que não seja o nosso, então agradeço também mais uma vez o esforço de vocês, por tentar entender um pouco do, do panorama do Chile. Eh, agora, eu vou passar a palavra para o nosso próximo relator, Alejandro Moreno, nosso relator da Colômbia. Bom dia. Eh, sou Alejandro Moreno, como disse Mariana. Então, buenos dia, boa tardes, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham hoje. Eu les vou contar o estado atual em Colômbia. Regulación de políticas e iniciativas sobre encriptación. Eh, quisiera empezar por eh, contarles que efectivamente sí si hay regulación en Colombia que se refiere a la encriptación. No obstante, la regulación más directa que eh, tenemos en Colombia eh, fue expedida primero en 1993 y quisiera un momento que nos. Eh, como mentalmente viajamos a 1993, cómo estaban las comunicaciones y sobre todo el estado de Colombia. Colombia es un país que ha atravesado una lucha contra las drogas muy fuerte eh, que ha tenido en la intervención de actores internacionales. Entonces, en esa época se publicó una ley, que es la ley de orden público, y la ley intentaba implementar una serie de medidas para la lucha contra las drogas. En temas de encriptación esto fue relevante porque se incluyó una disposición que mencionaba que los usuarios de teléfono no podían enviar mensajes encriptados o en lenguaje inteligible. No obstante, esta eh, norma pues eh, ya tiene casi 30 años, ya tiene más de 30 años, y los tiempos han cambiado. En, el, en 1995 la Corte Constitucional propicó la postura de la ley, La, hizo una revisión de la ley de no textura norma eh, que se ajustaba al ordenamiento jurídico, pero nos dejó con una norma anacrónica. Eh, esta norma precisamente genera un peligro para las eh, la sociedad, porque si uno se pega a lo que dice la norma, las personas en Colombia no podríamos utilizar WhatsApp, no podríamos utilizar mensajes instantáneos. Y además es importante tener en cuenta que hoy en Colombia eh, tenemos varias crisis sobre eh, violaciones masivas a derechos fundamentales de muchos grupos y también tenemos eh, lastimosamente cifras récord de asesinatos a líderes ambientales, de derechos humanos, eh, entre otros. Es decir que en Colombia la norma que tenemos, la letra muerta que tenemos actualmente, pareciera ser desfavorecedora a la protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil y de grupos especialmente vulnerables. No obstante, eh, de tiempo acá de los últimos cinco años para acá las prácticas del gobierno y de la co misma corte constitucional parecieran contradecir su propia posición. Por ejemplo, en 2019 decidiendo un caso importante en relación con libertad de expresión la corte establece la importancia de las tecnologías de cifrado y dice que sin esta tecnología no podría garantizarse los derechos fundamentales de libertad de expresión y de privacidad. Es decir que, pero no hace referencia a la ley anterior. Es importante también tener en cuenta que la ley de 1993 es una ley un poco, eh, tiene particularidades legislativas. Eh, no es una ley que perdura el tiempo constantemente. Es una ley que ha tenido múltiples renovaciones. Su periodo inicial era de dos años y cada cuatro años ha sido renovada. De hecho, ahorita en diciembre eh, sería renovada eh, y no se ha hecho una revisión eh, sobre el contenido de las eh, limitaciones que existen al cifrado. Muchas de las organizaciones, digamos, muchos de los entes gubernamentales, ministerios, eh, los mismos jueces, eh, autoridades, parecieran desconocer esta norma, porque en sus decisiones, en sus actuaciones, eh, incluso no solo ven a favor, sino promueven y en algunos casos incluso exigen la utilización de cifrado. Por ejemplo, la eh, Superintendencia de Industria y Comercio, que es una entidad de regulación sobre el entorno digital y el, la protección a consumidores ha sancionado a empresas por no utilizar tecnologías descifradas o si vemos el actuar de ministerios por ejemplo ellos tienen implementados tecnologías descifradas entonces no es muy claro en Colombia actualmente cuál es el panorama no hay una no habido una revisión o una eh, Un análisis juicioso de, de esta norma 93 que no, si uno lee, a, si uno lee eh, descuidadamente podría indicar que no que las tecnologías de descifradas están prohibidas en Colombia. Entonces actualmente vivimos en una ambigüedad que genera riesgos a los derechos fundamentales de no solo a la sociedad entera sino además especialmente a grupos. Eh, vulneráveis que se beneficiam da utiliza utilização de tecnologias de cidade. Eh, Devojo a palavra, Maria. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Alejandro. Trabalho também extremamente minucioso e detalhado sobre o panorama colombiano. Eh, por fim, eu quero chamar o autor Romulo Chassin, que também está aqui representando o relatório da Venezuela. Hola Mariana, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, dependendo do lugar em donde se encontrem. Minha investigação básicamente se centrou em estudar o que era o cifrado em Venezuela, assim como o impacto que han tenido as políticas em os direitos fundamentais. Para começar, me gostaria de destacar que Venezuela atravessa desde o ano de 2014 una de las más profundas y complejas crisis a nivel global, especialmente en lo que respecta a la situación de los derechos humanos. La violación de estos derechos, como bien es sabido, es una práctica sistemática e institucionalizada en Venezuela. Y quizás la mejor prueba de esto es que actualmente la situación de Venezuela está siendo eh, investigada ante el sistema de la Corte Penal Internacional. El régimen de Maduro se vale de numerosas eh, herramientas, para incidir de forma eh, indirecta en lo que son las libertades fundamentales. Pero hoy me gustaría concentrarme especialmente en dos de ellas, las cuales son las que más se relacionan con mi objeto de estudio. Estas eh, herramientas o tácticas de, del régimen son, en primer lugar, destaca la vigilancia que hacen sobre las comunicaciones y sobre la información las agencias del régimen eh, a todo nivel. Eh, esta vigilancia masiva eh, Es realizada tanto por las organizaciones o las empresas o las agencias del sector público, bien sea el FAES, el SEBIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar, así como otras instituciones del sector público que eh, se regulan, a, se encargan de regular lo que son las eh, telecomunicaciones en Venezuela. En este caso puedo citar por ejemplo CAN-TV y CONATEL. Pero no solamente las agencias eh, públicas se encargan de estas actividades, también lo hacen otras actividades del sector privado, como por ejemplo Telefónica, quien en su informe del año 2021 reconoció que a pedido del régimen interceptó más de 1.500.000 líneas telefónicas en Venezuela, y esto demuestra un claro y constante aumento desde el año 2016. Esta grotesca y alarmante cifra refleja nada más y nada menos que el 20% de los suscriptores en Venezuela. Si esto se compara con, otras, eh, con otros países, otras regiones, donde Telefónica tiene operaciones, esta cifra no logra alcanzar ni siquiera el 1%. La otra eh, herramienta de las cuales les quería hablar es la censura. La censura se realiza en Venezuela a todo nivel y en todos los espacios del quehacer diario, bien sea en radio, en prensa, en televisión eh, y en general en todos los medios digitales, especialmente todos aquellos transmitidos por medios de internet. La censura representa, en lo que va del año 2022, el 39% de las violaciones a la libertad de expresión. Ante todo esto, es claro que Venezuela fue catalogada como uno de los países con menor libertad de expresión en Internet en el mundo, con una valoración tan solo de 30 puntos sobre 100. Y esta eh, especial eh, calificación la hace creadora el penúltimo lugar en toda nuestra región latinoamericana. Puntualmente hablando eh, de lo que son ya las amenazas del cifrado en Venezuela, me gustaría destacar, por ejemplo, el bloqueo de la red de Tor y otras herramientas para elevación de la censura, como por ejemplo las redes privadas virtuales y el protocolo HTTPS. Estas herramientas que usa la población son eh, hacen un uso inherente de lo que es el cifrado, por lo que son impensables sin este. También me gustaría destacar que existe evidencia razonable para creer que la firma israelí Celebrity vendió tecnología de piratería telefónica al régimen de Maduro. Esta tecnología permite desbloquear y extraer datos móviles, incluyendo los datos cifrados. También Venezuela inició negociaciones tendientes a la, re, a la adquisición del Remote Control System. Es una herramienta de Hacking Team que permite tener acceso a comunicaciones y correos cifrados. Ante todo este panorama y ante el, el evidente desprecio a los derechos humanos en Venezuela, ante la ausencia de un régimen integral de protección de datos personales, ante la elevada cantidad de agencias gubernamentales dedicadas a la vigilancia, al control, a la censura, ante la indeterminación de sus facultades en decretos que no eh, se coinciden con lo establecido en el artículo 202 de nuestra Constitución, es claro que eh, la situación es bastante alarmante eh, en el caso de Venezuela. Y es por ello que hoy me gustaría traer a colación dos recomendaciones puntuales. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría instar a todos los órganos y entes del poder público en Venezuela, en todos y cada uno de sus niveles, para que protejan y promuevan el cifrado fuerte de extremo a extremo, a través de todas las políticas que creen convenientes, ya que esto tiende a garantizar no solamente la eh, no solamente la seguridad de millones de personas, sino también la seguridad de todo el país, Venezuela. De esta manera, los invito a que abandonen cualquier tipo de práctica abusiva que vulnere de forma directa o indirecta el cifrado. También me gustaría recomendar la opción fuerte eh, del cifrado en lo que respecta a la información y las comunicaciones de toda la población en, en, en general, puesto que esta herramienta es la herramienta más sólida disponible para la protección de estos últimos. En especial, yo lo recomiendo para activistas, defensores de los derechos humanos, para periodistas y para todo aquel que en general esté eh, involucrado de forma, de cualquier manera, en actividades políticas. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Juan. Mais uma vez, eu acho que, como a gente já conversou, o seu relatório, bem abrangente, bem detalhado, muitas questões, até a questão da celebrity muito interessante, sobre o fraquecimento da criptografia no seu país. É, eu queria, mais uma vez, convidar o autor da Argentina, Lucas, eu não sei se ele está presente com outro nome aqui no chat, então, vou dar mais uma tentada eu acho que ele não conseguiu se conectar infelizmente é. estamos tentando comunicação mas não não conseguimos é. eu queria agradecer mais uma vez a todos os autores e, e relatores e instituições que participaram desse relatório e queria também informar que a gente está na fase de revisão dos relatórios enfim, produzidos devemos estudar Neste relatório, em janeiro do próximo ano. Então, este foi um evento mais para a gente apresentar o conteúdo que foi produzido, para que vocês tenham um, enfim, uma ideia do que a gente pesquisou ao longo desses últimos meses. Mas o documento final estará disponível no próximo mês. Eu queria agora também convidar aos participantes, tanto remo e, remotamente como presencialmente, a fazerem suas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, os nossos autores, a UPREC, a Diretios, Enfim, convido também para esse um momento de troca. Jamila, temos alguém aí? Não. Oi, Mariana. A gente tinha, mas como o idioma não tem tradução, as pessoas não continuaram por aqui. Então, não. acho que a nossa conversa é online mesmo. Tá certo. Temos alguma pergunta online? Não acho que não. Temos alguma pergunta entre autores? <risos> É. Oi. Ah, Maria, a gente deve ter um momento de, de compartilhamento né, dos, dos relatórios antes da, da publicação. Sim. Imagino, eu, eu, eventualmente, creio que a gente vai poder até nos espelhar né, nas, nas produções dos que é mais, que é mais pareceristas e também adequar né, nossa própria produção para tentar ter algum paralelismo nas produções mas acho que com aqui a gente vai ter um quadro bem interessante né sim acho que conseguimos também enxergar muitos paralelos né entre os relatores a gente tem um cenário bastante é, digamos que é bem icônico região, regionalmente nosso cenário em relação à criptografia eu diria e aos riscos. A minha, a minha questão para você, que está tendo acesso Oi. a todos, né? seria se você percebeu alguma algum ponto que seria transversal a, a, a todos dos países, assim, alguma, alguma questão que, que frontalmente assim, já se mostra de relevo em todos os, os focos de atenção. Eu acho que, devido ao nosso passado histórico, eu diria que a América Latina... Enfim, de forma geral, a gente ainda tem um, um, uma grande preocupação em relação à liberdade de expressão e privacidade, em como esses, esses dois direitos, digamos assim, eles estão intrinsecamente relacionados com a criptografia. Eu diria que muitos dos relatórios vão tocar nesse ponto da liberdade de expressão, especialmente, e que é um ponto bastante sensível na América Latina, enfim, de... de, de, de, de devido ao cenário, por alguns dizem, politicamente instável, uma democracia um pouco mais jovem do que em outros países. Então, a gente vai ter, digamos, o que a gente pode observar em vários relatórios, essa questão tanto da vigilância estatal crescente e como enfim, políticas de enfraquecimento da criptografia muitas vezes vão ganhando força por parte de autoridades e governos. Acho que, não sei se Michelle quer acrescentar algo. Olá, bom dia a todos e todos. Eu acho que sim, eu acho que a, a questão mais que, que eu vejo é que as discussões não são, não estão, eh, não, se fazem, não, se, não se tem uma discussão de, de proteção ao cifrado. se tem discussões para eh, vigilância, para poder tener vigilancia por parte del Estado. Entonces, yo creo que esta es una discusión importante de tener una agenda que sea más positiva y yo creo que eh, los informes eh, nos ayudan con eso porque nos ayudan a tener también eh, los espacios, es, los riesgos, pero también eh, espacios que nosotros podemos tener una agenda propositiva, o sea, una agenda de, de protección a los derechos humanos, una agenda de protección a la libertad de expresión eh, una, una, y yo creo que en los países también las, las ganas de, de, de no tener cifrado son muy eh, similares, yo creo. Eh, las, la, la forma como las policías y la forma como los proyectos de ley eh, están eh, discutiendo, Nosotros podemos ver eso. Entonces, yo creo que este reporte de Joná va a ser muy importante para tener este mapeo, pero también para servir como un, un, un primer diálogo, una primera conversación, de tener agendas que sean más propositivas por parte de la sociedad civil y de otros actores también. Entonces, agradezco mucho a todas las relatoras y los relatores también porque creo que es, eh, tener este mapeo es eh, sumamente importante para nosotros. Entonces, agradezco a, a ustedes, agradezco a, a IPREC, la persona de Mariana acá, pero también a Raquel, a Ramiro, que están eh, involucrados en este proyecto. Y, y yo creo que lo, lo importante ahora, claro, es eh, eh, publicar el... el o relatório, o reporte final, mas também eh, manter este diálogo entre nós entre nós outros, porque eu creio que este es é importante para eh, ter esta agenda em América Latina. Estes comentários. não obrigada, Michelle. É, eu, eu concordo, enfim, não poderia dizer de forma melhor. Eu acredito que um dos um dos resultados finais propostos por por a gente, quando a gente pensa nesse projeto, essa troca, esse momento de troca de experiências, não só do que se passa no panorama nacional de cada país, mas também de experiências de advocacy e de próximos passos, enfim, passos de ação, o que podemos fazer e como podemos ajudar um ao outro, para que a gente consiga preservar uma criptografia forte na América Latina, ou buscar essa... essa Política, digamos assim, criptografia forte. Enfim. Mas eu acho que é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Não. Bem. Eu tenho uma Sim. pergunta. Oi. <risos> Creio okay. que algo que ressaltou tu, Mariana, algo que ressaltou. Y que es muy importante es que este es un tema sumamente político, pero que las consecuencias y el debate se está dando eh, precisamente en esferas políticas, principalmente, como dices, respecto al Estado y la vigilancia. Eh, quisiera preguntarnos, sé si alguno de los autores quisiera compartir, eh, autores o autoras, eh, ¿cuál ha sido el nivel más alto de debate que se ha dado en sus perspectivas? Países, porque siento que en Colombia el debate es muy crudo, falta mucho debate todavía y no ha sido un debate político, ha sido un debate todavía muy técnico. Quienes estamos hablando de esto, eh, yo, la Fundación Carisma, la Corte Constitucional, son, son actores bastante técnicos en un sentido de que somos personas involucradas en este tema, pero las personas comunes o incluso los activistas no conocen estos estos debates tan importantes que se están dando. Quisiera preguntar en sus respectivos casos cuál ha sido el nivel del debate que se ha mantenido. Nosotros en Colombia lo máximo que hemos tenido es un comentario del fiscal eh, proponiendo precisamente que se pudiese, por medios judiciales, eh, de interceptar y descifrar las comunicaciones, pero no llegó a más. Fue un comentario del fiscal que ni siquiera tuvo una... Una iniciativa legislativa o, o, o reglamentaria. Entonces, quisiera saber en las otras jurisdicciones, ¿sí? ¿Cómo ¿a qué nivel se ha mantenido el debate? ¿Alguien quiere iniciar? Yo puedo hablar después, pero quería que alguien iniciase. ¿Cómo? <risos> Eh, muchas gracias, eh, Alejandro. Eh, la verdad es que eh, pienso que en Venezuela pasa algo similar a lo que pasa en, en Colombia y es que en, en realidad el tema del cifrado no se le ha dado la importancia que merece. Eh, igualmente que, que, que pasa con, con la Corte Suprema de tu país. Eh, nuestra Corte, la verdad es que ha sido muy, eh, o sea, no, no no le ha casi interesado el tema en realidad. Pero básicamente lo que ha hecho es como promover de alguna manera en sus sentencias lo que es el, el régimen de protección de datos personales, eh, ya que Venezuela ni siquiera cuenta con una ley de protección de datos personales. Pero lo que sí se ha demostrado es que eh, el régimen de Maduro ha iniciado como negociaciones eh, para la adquisición de muchísimas herramientas para lo que es la, la extracción y el procesamiento de información y comunicaciones cifradas. Y esto ciertamente lo ha hecho en público, esto lo ha hecho en cadena de televisión. Eh, en donde toda la población eh, de Venezuela y de todo el mundo está, está realmente viéndolo. El nivel de, de, de preocupación es tan alarmante que se atreven a realizar esto eh, a vox populi, en donde todo el mundo se entera en realidad cuáles son la, las actividades que ellos realizan. Eh, y no solamente es una agencia, en realidad es innumerable la cantidad de agencias que ellos tienen para lo que es la, la incidencia en estos derechos. É, eu diria que no Brasil, enfim, e não, Michel, por favor, complementem, e todos os brasileiros aqui presentes. Eu acho que a gente teve, digamos, que a popularização do tema, pelo menos no nosso judiciário, a partir dos casos de bloqueio do WhatsApp no Brasil, e toda a repercussão que isso gerou. E, enfim, quando, chega, quando o caso chega também ao Supremo, acho que a gente tem mais a, a discussão a respeito da importância econômico-social da criptografia no Brasil. Isso acontece enfim, após anos de um debate extremamente técnico, eu diria, que agora vem se popularizando um pouco mais devido ao WhatsApp. E, enfim, ao problema que o bloqueio causou no país. Então, eu acredito quando a gente enxerga a criptografia no mundo real e quando a, a população também enxerga, ou, enfim, a benesses da criptografia, seja para serviços bancários, ou energia, ou qualquer coisa que a gente nem imagina que utiliza criptografia, eu acho que a gente consegue popularizar um pouco mais o conhecimento da, de uma tecnologia bastante, bastante, uma técnica bastante complexa. Então, devido a esses casos, eu acho que a gente tem um debate político maior, porque também autoridades se interessaram e esses bloqueios eh, se deram devido a autoridades quererem investigar, enfim, acessar o conteúdo de mensagens e não conseguirem, então a gente vai ter esse, esse diálogo maior, acredito, na minha opinião, acontecendo após esse caso. Renato, por favor. É, para poder dar mais detalhes, Mariana, sobre o caso no Supremo Tribunal Federal, né, acho que para a gente no Brasil já é algo bastante familiar, mas para pra, as outras nações provavelmente não é, e, e mesmo aqui né, é, as coisas às vezes se perdem no, no cenário bastante movimentado da nossa política doméstica, mas é um, um caso que ele, ele o grande destaque recente é que ele já tem dois votos, né, a gente tem duas ações de controle de constitucionalidade, uma que questiona as decisões judiciais em si, que determinaram o bloqueio do WhatsApp no Brasil, foram quatro, e, e o questionamento, a, a, a, a, o pedido da ação seria que o Supremo Tribunal Federal declarasse que esse tipo de ordem judicial é inconstitucional, por conta da desproporcionalidade, da falta de, de base para poder ter essa determinação e nessa ação a, a, o relator o ministro São Fachin já afirmou né que ele entende sim que as decisões são inconstitucionais e tem uma outra ação que questiona a base legal usada nas decisões judiciais com o intuito de dizer que a lei utilizada seria inconstitucional é né, que o, nessa medida deveria ser declarada inconstitucionalidade das normas que da norma que autorizou a decisão e a relatora, a ministra Rosa Weber, também disse que não o texto é inconstitucional, mas que a interpretação de que essas normas autorizam o bloqueio de aplicações né, que não colaboram com investigações por meio da quebra da criptografia, então essa interpretação é inconstitucional. Então, de forma indireta, né, as duas ações acabam afirmando, as duas, os dois votos, as duas manifestações, acabam afirmando na constitucionalidade desse uso da criptografia como meio protetivo eh, e deslegitimando ordens judiciais que exijam a quebra. porém, a votação estava em andamento em 20 de maio de 2020, né, já se passaram dois anos e meio, desde que os processos estão aguardando a análise por um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, né, que esse ano, 2022, em março, determinou ele mesmo o bloqueio do Telegram, por conta não em termos de criptografia, não envolve em tema de criptografia, era uma falta de colaboração do aplicativo e políticas de combate à desinformação, é a falta de comunicação institucional com o Brasil. Teve uma determinação de bloqueio. Uh, mas que revela que o ministro não era, pelo menos no começo do ano, antipático, né? ele tinha uma simpatia ao bloqueio de aplicações, não em termos de criptografia, mas em relação à falta de colaboração. Então a gente tem essa, não tem nenhuma garantia de que o resultado final do julgamento vá seguir o voto das duas relatorias, né? nos dois processos, que estão tramitando, de certa forma, em conjunto, e a gente tem uma sinalização ruim de um dos ministros, pelo menos. Mas a gente também não tem um prazo para quando isso vai acontecer. É. Então, esse esse é o cenário. E a criptoanálise da mangueira de borracha, né, esse nome é, jocoso, mas que traz um, uma coisa absolutamente cruel e que acontece muito no Brasil, né, também está em discussão nessa viabilidade, no, validade do uso de provas produzidas sem ordem judicial, né? provas digitais sem ordem judicial, então é comum no Brasil, a gente tem vários casos de abordagem policial em que o policial exige da pessoa que ela desbloqueie o telefone para ele acessar e verificar se aquela pessoa está se comunicando para traficar drogas ou cometer qualquer outro crime, essa é a justificativa supostamente legítima, né? Mas os abusos são incontroláveis, não há uma supervisão prática para esse tipo de de abordagem, não há registro por parte das forças policiais que essa abordagem acontece, então não tem como avaliar excessos, abusos ou mesmo equívocos, até porque não tem parâmetro objetivo para fazer essa análise. Então o judiciário se coloca como uma possível barreira a, a, a essas é, é, quebras da criptografia e da proteção da criptografia, do surgindo dos dados de maneira geral, mas com a qual a gente só espera poder contar, mas sem uma garantia de que esse resultado virá a tempo ou que ele virá favorável à, à nossa perspectiva. Mariana, posso complementar um, a fala do Paulo, licença, que é a Luísa do Iris também. Oi, Paulo, obrigada pela sua colocação. Só para complementar a questão da abordagem policial também, dessa questão da... É, do desbloqueio né, do, do, e o acesso a dados né, que seriam criptografados na abordagem policial, eu acho que é bem importante quando a gente está aqui também na, num evento que envolve outros é, lugares da América Latina, lembrar que isso também tem uma tendência a uma vigilância maior né, e uma uh, alguma forma de persecução penal maior né, do judiciário e das instituições de segurança pública do Brasil, a população... É preta aqui também porque a gente sabe que as abordagens policiais e toda a vigilância né do, do estado né uh, tem uma tendência a ser para uma população específica aqui no Brasil que normalmente são é, jovens é, negros né e de periferia então também a quebra né da criptografia e o acesso a esses dados tende, tem, traz uma tendência muito forte de uma persecução penal maior né e de um acesso maior dessa população Há uma máquina muito é, cruel no Brasil, que a gente sabe que a gente tem e que é extremamente racializada também. Perfeito, Luiz. Obrigada, gente. Mais alguém? Não. vou só dar uma puxada aqui, porque eu acho que é muito interessante quando o Alejandro pergunta sobre a perspectiva do judiciário, enfim, meu nome é Wilson, também do Iris, é, a gente pensar que, que a gente tem dois panoramas, né, e aí eu vi a, a Mari começando a falar sobre o panorama do judiciário no Brasil, que a gente tem já um avanço de debate, mas se a gente pensa no contexto social, a gente ainda tem muita defasagem para esse debate, principalmente quando a gente pensa em grupos minoritários, como a Luísa e o Paulo já trouxeram a, a criptoanalisa da mangueira de borracha, né? A gente pensar que, ok, sabemos que isso é, enquanto Poder Judiciário, uma quebra de um direito constitucional básico, né? De não produção contra a prova, é, contra a autoincriminação, mas em termos sociais desses grupos vulneráveis, a gente não tem um debate tão aprofundado nas camadas que mais necessitam de como a criptografia, ela é uma base mínima de proteção de direitos humanos, né? Então acho que a gente tem que pensar no cenário, que a gente tem dois cenários dentro de um Brasil. Um cenário que sim, a gente pode falar no cenário judicial, em que um debate já está um pouco mais aprofundado frente a outros países, mas a gente pode falar no cenário social... Que se, que se traz uma certa similaridade em outros contextos é, de outros países latino-americanos, né, da ausência desse debate da propagação dele, apesar de, né, e como bem o, o Renato trouxe na, na apresentação do nosso relatório, a gente tem no Brasil as criptofestas bem, bem avançadas, né, dentro dos cenários para poder propagar uma análise de criptografia, mas até mesmo essas criptofestas, a Criptoagostos e outras coalizões ainda permanecem muito nesses espaços, que são os espaços de pessoas e sujeitos que já estão envolvidos, com, de certo modo, com o debate sobre governança da internet. Né? Então, acho que o grande desafio para a gente é também pensar como transpassar as barreiras que existem sobre o debate de governança da internet, principalmente sobre o debate de criptografia já que a gente não está falando somente sobre uma comunidade técnica, né? mas a gente está falando sobre todo mundo poder debater algo que é básico para si. E aí, então, já aproveito e lanço a pergunta para os países vizinhos aqui nossos, como que fica esse cenário para vocês, pensando num contexto mais social né, de, de debate sobre criptografia, se algum de vocês quiserem comentar. Desculpa... Entrar por aquí también, hoy, Mariana pessoal eh, Solo mencionar que tenemos eh, cinco minutos para cerrar el, el espacio y la sala. Quería chequear, Mariana, si te gustaría hacer algunas intervenciones de conclusión o dar algunas palabras finales a las panelistas, también en reacción a la provocación de Wilson. Eh, pero solo mencionar eso, que tenemos esa limitación física acá, porque hay otra sesión enseguida. Perfeito, Jamila. Eu ia perguntar... Enfim, eu ia entrar com a mesma questão. Eh, eu acho que... Se alguém quiser responder em um minuto, um tweet, a questão de Wilson... Alejandro? Uma aventura, para responder em um minuto. Em Colombia precisamente, Wilson antecipa um pouco a resposta, e é que as perspectivas sociais, sobretudo las pessoas, do comum, estão em um nível diferente, ou, melhor dicho las personas se preocupan porque ¿puedo o no usar WhatsApp? ¿sí? Y cuando uno va a presentar el debate más político, precisamente se vuelve un... Vamos a dejar que el delincuente común pueda hacer sus eh, fechorías versus una versión de... Eh, no, tenemos que tener la capacidad de utilizar estas tecnologías. O sea, la versión en Colombia que existe hoy en día es que el debate, si tú le preguntas a alguien en la calle y dices, no, sí, chévere que puedan revisar las redes de narcotráfico e intercepten, pero al mismo tiempo, no. Yo quiero poder utilizar WhatsApp. O sea, el debate todavía, de nuevo, tiene que promoverse. Tiene que promoverse mucho, entender cuáles son las consecuencias de una u otra opción de promover o restringir el cifrado. Es, es el panorama en Colombia. Creo que me los cuesta es, en un minuto. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Acho que con eso. Mariana. Perdón, otra vez. Acá al lado mío también tenemos. Una intención de una última intervención acá sobre Centroamérica. Ok. Ahí me perdí un poco con el portugués, pero no, he estado siguiendo el hilo de la conversación y precisamente en Centroamérica pasa mucho esto que hay como un desconocimiento también del tema, ¿verdad? Y creo que ese tipo de, de informes son un primer relevamiento que también permite tener esa perspectiva de cómo se está llevando el debate político, pero también cómo acercar el tema a la ciudadanía. Porque tal vez es algo que hasta el momento le ha entrado mucho a... Las poblaciones vulnerables que han tenido que hacer uso verdad, de, del cifrado, pero también hay que pensar en este debate de cómo, como mencionaba el compañero de, de Colombia, cómo entonces se está generando este debate de lo que piensan algunas personas sobre respecto a algunas eh, de las intervenciones que se han hecho, lo que piensan sobre otro. Como se haja o debate a nível político? Então, acho que sim, aí há um grande rol da sociedade civil de acercar o tema à população de uma maneira mais entendível, ante todo. E isso é es algo que passa muito em Centroamérica, em geral, com temas tecnológicos. Perfeito. Muito obrigada, Marion. Eu acho que a gente pode, enfim, estabelecer um momento de troca entre os autores. A gente já percebeu que isso é algo que vocês realmente querem. Então vamos continuar esse diálogo e eu acho que agradeço mais uma vez a todos e todas por estarem aqui presentes nessa sessão e eu declaro encerrada a sessão pontualmente conseguimos e mais uma vez muito muito muito obrigada Jamila muito obrigada também pela moderação presencial e Marião muito obrigada também por estar aí. Thank you from our side and thank you also for the technical team. Here at the IGF for assisting with the Zoom conversation. Um, que tengan un excelente día por ahí. Muchas gracias, un placer. Gracias, chao, chao. Gracias a todos, chao, chao. Luego, gracias.